gravando, fala galerinha, vamos pra casa, agora vamos procurar um caminho, vamos por onde hoje, tá certo, tem tempo. Teria dar um passeio, né? <risos> carro todo se tremendo. Mano. Deixa eu ver Vou pensar aqui. Porra, deve estar tá uma merda. Deixa eu ver... Tô pensando aqui ainda. Porra, pensei em algum lugar aqui. Porra, que hora é essa? 5h27. Deixa eu ver onde é que tá o sol. Errei o caminho no começo. Ah, tem que ganhar tempo agora. Bom, eu acho que vai dar. Destino Dina. Vai dizer, Raul você é um desocupado. Bondina, Odina, Ondina. Vamos por onde vai pegar a semi. a gente vai se manter a... Opa! Vamos nos manter. à esquerda. Eu não estou gostando desse buzuzinho velho aqui, velho. Passo, acho que é esse aqui, né? A gente pegar um viaduto, sobe a cm é rio vermelho, rio vermelho volta a ondina. É isso mesmo. Você pode dizer assim, porra É um desocupado mesmo, muda o caminho completamente Velho, sabe por que eu faço isso? Porque, por exemplo, essa semana é minha semana de sobreaviso Então eu vou ficar em casa Então eu tento dar meu rolê logo hoje Sair com a moto, curtir um pouquinho, passear Porque eu não vou fazer isso no fim de semana Eu sou quase obrigado a ficar em casa Eu não sou, o sobreaviso não me obriga a ficar em casa mas eu fico por segurança essa semana rolou um, um problema que foi foda velho. o sistema de ar condicionado do prédio lá do liso empresarial desligou e aí desligou o, os ar condicionados e desligou junto chama? Os condensadores. Então, para quem entende, sabe que sem condensador não funciona ar-condicionado. Eu achei que tinha sido só os condensadores, mas depois eu vi que parou foi tudo. Nem ar-condicionado, nem condensador, nem nada. Isso, uma sala aqui no monitoramento deve permanecer em... Dezoito graus, dezenove, no máximo vinte e um, a sala, quando eu cheguei lá, já estava em trinta e nove. Estava um forno. A sala estava um forno. E aí negão. Equipamento de informática não pode ficar em alta temperatura. Porque pode queimar. Isso. Sei que aí.. Aí procura para um lado, procura pro outro, juntou, vê se foi algum quadro que desarmou, alguma fase está com o disjuntor desligado e a gente não acha nada nada nada nada nada resultado quando deu lá para duas da manhã a gente decidiu é velho desliga tudo desliga todo o ambiente a gente não vai poder deixar ele lá tomando calor. Daí desligamos. Quando foi terminar foi quase três da manhã. E aí... No outro dia foi religar. Só que no outro dia... Logo pela manhã... Quando a gente tava religando... Quando faltava... Acho que uns três ou quatro máquinas. O que acontece? Dá uma queda de energia. E, e tudo aquilo que a gente fez com o maior carinho, na maior paciência, na calma, que foi desligar as máquinas. A queda de energia foi lá e pum, derrubou tudo. Aí você pergunta, ô, oh, e cadê o no brake? Tinha no brake? Só que, o que acontece. O que ocorreu na real, eu perguntei o pessoal que fez o reparo lá no, no break. Que no mesmo dia a gente agendou pro pessoal da, da manutenção. Da manutenção elétrica. Aí os caras dizem, ó, oh, o que aconteceu aqui não foi que era energia, foi sobrecarga. E para o no break ele não precisa ser acionado com sobrecarga. E a porrada foi tão grande que. Deu bypass nele, então assim. Desligou os equipamentos. Não era pra acontecer isso. E sim, foi uma falha. Epa! O uso dos policiais E aí, pronto, né? A merda foi feita. É, por sorte, não vou dizer muita sorte não, porque o, o dano foi moderado, só um servidor do AD que corrompeu, corrompeu o DNS dele, na verdade corrompeu a base do, do, do AD, mas o Active Direto é um serviço que a gente tem replicado lá. tem em outras três máquinas então então esse aí foi só um que foi danificado aí como tratamento a gente, a gente removeu ele do domínio despromoveu despromoveu ele do AD tirou do domínio depois reinseriu e repromoveu. Aí ele colocou o serviço do AD de volta. Ele replicou o site novamente. Querer mandar um salve, um abraço. A gente tem uma a nossa amiga que acompanha de lá da Argentina, a Georgia Lina, Acho que é Jorgelina. Oh, meu Deus, se eu, se eu errei o nome eu vou fazer um outro vídeo passando por aqui que ela pediu para eu vir aqui na Dina. Então, minha amiga argentina, bom, aqui é já um pedaço da ondina. Opa! E vaga aí, galado! Ah, vamos segurar, vamos segurar. Tá pensando? Já temos. Ah, buraco, lama. Não assustando, né? Temos. Telespectadores da Argentina. Peepepe rata, rata, rata, rata. vai entrar aqui à esquerda. É assim que é Vida Opa, fechou Bom, aqui Eu esqueci o nome dessa avenida mas aqui já é Ondina. Um a nossa direita é a UFBA, a Universidade Federal da Bahia. O local que já estivemos alocado durante algum tempo. Acho que dois meses. aqui as famosas gordinhas, as gordinhas de ondina, aí ó, as das gordinhas, acho que eu posso entrar aqui, né, posso. segura, Ele começou em Zoton. Muito bom, muito bom esse hotel. Pô, isso ficou face fez de cara, hein? O que tá fazendo aqui? Oh, cara de pau. Já passar do lado desse maluco logo. É, essa região aqui é interessante que é o circuito do carnaval, porém no sentido inverso. Jatão. Quiser correr, opa cinquenta. Bom, aqui a gente já está quase na barra. A gente tem ali o Cristo. E lá embaixo o farol alumiu a gente. É bonito. Deixa você fazer curtir na paisagem. O Cristo tá bem atrás desse coqueiro aqui. Quantos minutos? 18 A gente vai interromper aqui. Bom, mas tá aí amiga Jorgelina seu presente espero que tenha gostado um grande abraço a vocês tchau, tchau até o próximo vídeo, vou interromper aqui vou começar outro a partir daqui pra casa acho justo tchau, tchau